Olá, bem-vindos a mais um Minuto da Dança, do canal Dança e Saúde. Eu postei um vídeo ontem sobre vetores de força do pé. E um monte de gente me perguntou, mas André, eu não tenho pé igual ao seu, André, o arco do meu pé não é assim, meu dedo isso, meu pé aquilo. Meu pé não nasceu assim. É resultado de muito trabalho. E eu vou passar um exercício para vocês para ajudar a aumentar o arco, a curvatura do pé. Certo? A gente coloca... O pé aqui em cima de uma toalha, pode ser uma toalha, um pedaço de tecido, tanto faz. E vem só puxando, é pro arco do pé, aqui de baixo, certo? E vem só puxando até puxar toda a toalha. Puxou tudo? Estica de novo.